Olá, eu sou a doutora Renata Dinardi Borges-Liboni, médica endocrinologista da Clínica Singular de Londrina. É, no dia 7 de abril, nós comemoramos o Dia Internacional da Saúde. E a saúde é um conceito que não engloba apenas não estar doente. É um conceito mais amplo, que significa um bem-estar físico e mental. Portanto, quando você cuida da qualidade daquilo que você alimenta o seu corpo e a sua mente, você está cuidando mais da sua saúde. Preste atenção naquilo que você está se alimentando, tanto de alimentos frescos, o um consumo de, de informações, leia um bom livro, escute uma boa música, pratique atividade física respeitando os seus limites. Desta forma, você vai estar contribuindo com a sua saúde. Um grande abraço e até o próximo mês.